que é o efeito Tetris, efeito psicológico Tetris, que é o seguinte, foi feito uma pesquisa e colocaram sujeitos, um grupo de, de pessoas, a jogar, não sei se vocês pegaram na época de adolescência, de infância, o jogo Tetris, é que, quadradinhos, os quadradinhos, deixando, que eles vão caindo, não, não. eles vão descendo como se fosse um quebra-cabeça, é, é, muito é, terrível é. aquilo, muito santo. bom. É. <risos> <risos> Esse, esse joguinho pegaram um grupo de, de pessoas e botaram essas pessoas a jogar horas e horas. E depois, as pessoas saíam, iam para o supermercado e começavam a olhar onde conseguiam encaixar direitinho <risos> o leite, a, o, ah, o cereal, ah. porque Porque tu ficou com o efeito de encaixar, ah. de tanto jogar o jogo do encaixe, o jogo Tetris, tu, que, tu passa aquele encaixar tudo. Ah. Agora tu imagina o seguinte. Se tu passa o dia inteiro, o efeito tetris negativo. Sim, sim. Tu passa o dia inteiro só vendo tragédia na televisão. Ah, né? é. só, só escutando é. tragédia é. na rádio. É. E tem gente que faz isso. Né? O que, que vai acontecer contigo, com o teu psicológico? Tu só vai ver é. tragédia. Sim. Então tu vai gerando um efeito tetris negativo. E quando chegar no momento da gratidão, tu não vai conseguir buscar gratidão porque tu já vai estar viciado ou viciada em buscar sempre o negativo é fácil buscar o negativo quando tu tá sob o efeito tetris negativo hum. o efeito tetris é interessante pensar o seguinte também, pensa na pessoa que tu tem mais contato e que tenha carro carro? carro. Ah. imagina quantas vezes no teu dia tu vê um carro igual dessa pessoa ah, <risos> não quando tu vai querer comprar o carro Tu hum. nunca viu que da... depois vai tá toda hora, passa um carro e demorou ah. da frente. Todo passa mundo quer comprar o parado. Todo mundo quer que perguntar o que se comprar. Efeito tretres, ah. entende? Tu, a tua mente ela liga o radar para o que tu mais se conecta. Olha o, o risco disso. Ah. Vou repetir. A tua mente se conecta cada vez mais com o que tu mais se conecta. Então, tu vai cada vez mais ficando viciado, viciada nessa conexão, e qual o problema disso? Quando tu fica viciado em só ver aquilo, tu não vê o resto, é como se o resto não existisse. Então, se tu tá viciado em ver o negativo, o positivo vai estar tá te sacudindo, e tu não vai enxergar. Sim. Na verdade, tu seleciona o que tu quer ver, né? através das... Não que ele não existe. ele está tudo ali. O bom e o positivo e o negativo, né? Claro. Esse foi mais um programa do canal do psicólogo Alex Tavares. Um oferecimento da Academia Portal Doutor.